Uma semana após a contaminação do rio São Lourenço, em Itaiópolis, que deixou a cidade sem abastecimento por mais de dois dias, o tema foi debatido na manhã desta terça-feira entre autoridades municipais e representantes da Casam. A situação da água em Itaiópolis e os investimentos da Casam para o município foram um tema de reunião no gabinete do prefeito Mozart Mitkoski, que recebeu a presidente da companhia, Roberta Mas dos Anjos. Durante a reunião, o prefeito relatou a situação que o município passou com a interrupção no abastecimento de água e também solicitou que a Casa faça um planejamento de curto e longo prazo. A população tem nos perguntado, minuto a minuto, o que, que contaminou a água do Itaió? Segundo a presidente da companhia, o laudo preliminar realizado pela Casan será divulgado nesta semana. E dentro de 30 dias, um segundo laudo ainda mais detalhado será divulgado. A gente vem investigando, na sexta-feira agora vai ficar pronta a primeira análise. A gente ainda não tem a certeza se foi da região, se foi da própria manancial que surgiu e na sexta-feira então a gente já vai ter isso. E também tem um laboratório externo. Lá de São Paulo, que também está fazendo essa análise. Demora um pouco mais, são 30 dias, por conta do distanciamento, mas a gente vem investigando. A presidenta destacou que a Kazan busca novas opções de captação em Itaiópolis. A Kazan, ela, ela pega aqui do manancial do São Lourenço, né mas a gente, na semana passada, já reativou um poço profundo que a gente tem aqui, então a gente hoje tem esse auxílio do poço também. E lá em 2019, quando começaram a discutir o plano de saneamento, também foi sugerido fazer captação no Rio Negrinho. Então, a Casancinha, ela tem hoje essa questão de fazer novos mananciais, novas buscas de alternativas de água. A gente já tem contratado aqui três novos reservatórios para também guardar mais água, né? Para a questão, por exemplo, teve esse problema semana passada a Kazan ter como ter água suficiente já de reserva também para poder atender o município quando precisa fazer uma interrupção do sistema. Então sim, a Kazan vem investindo né, e o município ele precisa também então, para a gente poder conversar juntos para ver como que a gente vai fazer essas novas captações e também ampliar o sistema de abastecimento de água acompanhando o município. O município é grande. Tem bastante investimentos, o prefeito relatou de empresas também, loteadores que estão procurando o município, então a gente tem que acompanhar esse crescimento do município. Com o laudo, a Kazan afirmou que terá uma diretriz para investigar o problema e já esclareceu que está descartada a possibilidade de contaminação por suinocultura. O laudo que vai sair sexta-feira já vai dar também uma diretriz do que está que acontecendo no nosso manancial e é bem importante, né? na oportunidade lá a gente né, comentou que tinha suinocultura ao redor mas já está sendo descartada essa possibilidade e a gente vem então realmente com laudo na sexta-feira ter uma certeza do que aconteceu de fato na semana passada. Durante o encontro, foi assinado um termo de compromisso da Casam com investimentos e ampliação da rede em Taiópolis que foi recebido pelo prefeito Mozart Mitkowski. Foi deixado para nós aqui um planejamento da Casam, que é a nossa equipe, junto com a comunidade, junto com o nosso procurador-geral, é, ...vai analisar. Depois dessa análise, aí a gente vai ver se a gente renova ou não com a Cazão... O que, ...como é que vai ser o, o procedimento. Né? Mas, é, já coloco aqui que muita coisa vai ser mexida. A população, as autoridades, vereadores, Ministério Público... nós e, e, ...e órgãos competentes, né nós precisamos sentar, se debruçar em cima da causa e ver aquilo que nós queremos para Itaiópolis, aquilo que precisa ser recuperado, que precisa ser feito, que até hoje não foi feito. E daqui para frente, olhando já os próximos 50 anos, como que, vai, como que Itaiópolis vai poder é, utilizar dessas ações que a gente vai planejar agora. Mozart destacou que a Prefeitura e o povo de Itaiópolis esperam o resultado do laudo e uma possível punição se houverem culpados. Existem dois lados que estão em andamento. Agora a gente quer saber, e sexta-feira parece que a CASA divulga, é, que tipo de contaminação que a água sofreu. E já do outro lado tem uma investigação policial correndo para apurar possível quem, quem foi o possível causador desse estrago todo. aí. Então vamos, vamos ficar bem atentos no laudo que deve ser divulgado preliminar agora de sexta-feira dizendo com que que a água foi a água de Itaiópolis foi contaminada e posteriormente vamos ver a investigação policial que está correndo para ver o possível causador disso aí